Meus amigos, nós tivemos aí novos trechos de gameplay revelados do Street Fighter 6 que começaram aí no último domingo, dia 5, onde eles soltaram um videozinho bem curto mostrando as habilidades do Zangief, e aí no dia 6 eles lançaram um da Lili também mostrando um pouco mais de suas habilidades, e fecharam neste último dia 7 com um trecho de gameplay mostrando mais das habilidades da Kemi também, e é sobre isso que nós vamos conversar aqui, que eu vou mostrar pra vocês em detalhes no vídeo de hoje, eu só tava esperando eles revelarem desses três personagens. Personagens para poder fazer esse pacotão aqui no vídeo e a gente conversar um pouco sobre isso porque tá muito da hora e cada um dos detalhes desses três personagens que eles revelaram pra gente só deixa um hype mais lá em cima. Saudações, Delício Caio Nobre! Vamos lá para mais um videozinho de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a nossa cobertura de Street, também. Deixe seu likezão aí, cara. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. E se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site camelow.net poder ficar por dentro das notícias, críticas de filmes e análises de jogos. E considere se tornar um membro aqui do canal, se você puder, para poder ter acesso a recompensas exclusivas, como sorteios aqui de jogos que a gente vai fazer no canal, entre outras coisas também. Ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e ter acesso também ao nosso grupo do WhatsApp para a gente poder trocar uma EDF mesa lá todos os dias. Se você não puder, deixa um comentário aí sobre o tema proposto, deixa o seu likezão e assiste o vídeo até o final, que já ajuda imensamente o nosso trabalho, beleza pessoal? Então, bora lá galera, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui eu estou no Twitter oficial do Street Fighter 6, pra gente poder conferir né? esses referidos tweets com os pequenos trechos de gameplay mostrando um pouco mais das habilidades desses três últimos personagens que eles mostraram pra gente no State of Play, da mesma forma que eles fizeram quando eles mostraram pra gente JP, Manon, Marissa, DJ e tudo mais, eles sempre trazem uma particularidade que eles incrementaram no Street Fighter 6 que traz uma dinâmica bem diferente no gameplay de cada um desses personagens, e isso é muito interessante, e o mesmo aconteceu com esses três últimos, né? Zangief, Lili e Kemi. Então bora começar com o nosso querido Zangief, meus amigos. Onde eles falam aqui o seguinte: Zangief quer manter os oponentes tão próximos para que possam sentir o cheiro dos seus músculos. Ele pode utilizar seu Super Arte Ciclone Lariat de nível 2 para sugar seus oponentes e seguir com uma variedade de ataques de trituração de ossos, agora vamos conferir o trechinho de gameplay e depois a gente comenta um pouco acerca disso, Vamos lá hein! Até peço perdão aí pela qualidade viu pessoal, porque tá no Twitter e eles ainda não revelaram, não divulgaram na verdade esses videozinhos no canal oficial do Street Fighter, mas nós já pudemos ver aqui rapaz, um pouquinho do que o nosso querido Zang F é capaz de fazer aqui com seu panteão de habilidades ó, primeiramente cara, eu achei interessante porque ele começa com um ataque normal e aí, ele manda um ataque EX do personagem, que é imediatamente cancelado no super arte nível 2 dele, ó. Que suga o oponente. A gente pode ver o ventinho aqui, ó. Sugando o oponente pra perto dele, onde ele fica batendo, batendo e batendo. E o último hit, ele joga o cara pra cima, dando abertura pra ele poder mandar o quê? Um super arte nível 1, pra poder completar essa combinação monstruosa. A única coisa que eu queria saber nesse momento aqui, cara, é. Quanto de dano foi retirado somente com essa combinação aqui do Zangief, meus amigos Porque a gente sabe que o personagem, por ele ser mais pesado, mais lento Ele compensa em força Então, se o cara encosta, meu amigo Você pode esperar uma quantidade absurda de dano E eu tô muito curioso poder saber como essa combinação aqui, ó Vai afetar o HP do oponente. E diga-se de passagem, ficou muito legal, né, cara, a forma como eles conduziram, assim, essas habilidades do Zangief para a gente poder fazer justamente essas combinações, esses combos ali dos super artes e tudo. Estão dizendo aí na comunidade que vai ser o melhor Zangief já feito para franquia Street Fighter. Vamos ver, né, cara, quando o jogo for lançado de fato. Eu só sei que eu achei muito, muito legal isso daqui que eles mostraram pra gente. E aí, seguindo aqui, meus amigos, porque a gente ainda tem alguns outros personagens pra gente poder ver, mais dois no caso, né. para a nossa querida Lili também, que eles revelaram um vídeo curto mostrando uma habilidade particular da lutadora. Lili é uma com o vento, daí a sua capacidade de armazenar vários estoques de Windclad com o Condor Wind, que fortalece seus outros movimentos especiais do Condor. Bora agora dar uma conferida aqui nessas habilidades que eles acabaram de mencionar aqui no tweet, e aí depois a gente comenta um pouco acerca disso. Simbora, hein? Super Arte nível 2 ali, pelo jeito. Tá. Ela fez uma combinação parecida com o que o Zangief fez no sentido de tipo. Ela começou ali com um ataque, mandou um EX e cancelou no Super Art, né? Mas o interessante aqui, é a particularidade que eles estão mostrando pra gente acerca da nossa querida Lily é porque ela realmente pode fazer essa estocagem de ventos ali, como a gente pode ver aqui no início, né? Pra poder justamente dar um boost nas habilidades dela, deixando ela mais forte e tudo mais, como eles mencionam ali né? no post. O que eu fico curioso poder saber é se, si, porque a gente não viu ainda o moveset dela poder entender totalmente, 100% como é que as habilidades da personagem funcionam, mas eu queria entender o seguinte, será que ela estocando ventos assim modifica algumas habilidades dela também dando outras propriedades, ou até mesmo estendendo um pouco um golpe X, algo nesse sentido. Por exemplo, o Jamie, ele tem isso com as bebidas dele, né? À medida que ele vai bebendo e aumentando os níveis ali da bebedeira, por assim dizer, ele vai tendo acesso a novos tipos de golpes. Aí eu fico curioso poder saber se esse Ventinho vai dar para ele também acesso a alguns outros tipos de golpes diferenciados dentro do panteão de gameplay dela. Mas eu curti pra caramba e tô interessado em saber mais, ver mais isso na prática, né? Essa mecânica aqui funcionando e se eles vão manter somente essa questão do boost né, deixando ela mais forte ou se isso vai mudar alguma propriedade de golpes dela. E aí por fim meus amigos, mas não menos importante nós temos a nossa querida Kemi. Deixa eu até dar uma atualizada na página aqui para poder carregar o videozinho para vocês, ver se a gente consegue uma qualidade top, beleza, devidamente carregado aqui. Agora vamos dar uma conferida no Twitch e depois a gente vê o golpe da Kemi aqui, é essa particularidade que eles estão trazendo para o personagem do Street Fighter 6 e no que isso modifica dentro do gameplay dela. A combinação hooligan de Kemi agora pode ser pressionada antes de ser liberada para alterar as propriedades de seus movimentos de acompanhamento e isso é muito interessante cara, bora conferir o videozinho aqui no caso e depois a gente comenta um pouco acerca disso, simbora. Beleza, característico. Ela deu uma seguradinha. Nossa senhora, que personagem bruta, meu amigo! Ó, a gente tem esse golpe que é bem característico dela, e a gente tem essa outra variação, ó, que, como eles mencionaram, agora a gente pode segurar um pouquinho para poder modificar a propriedade do golpe, e o que, que ele modifica? ela faz esse giro, pega o cara ali pela cabeça e ao invés de mandar simplesmente pro chão, encerrando o movimento de vez e voltando o jogo pro neutro, por assim dizer, ela manda o cara pra cima, dando a oportunidade dela continuar aí com outros ataques e emendar um combo a partir disso também. Porque ela manda um golpe EX, emenda com o super arte nível 2, como a gente pode ver aqui, e depois, ó, manda mais um ataque ali embaixo, como a gente acabou de ver esse parafuso dela ali, rapaz. E depois emenda no Super Art nível 1. Então assim, pode ser uma pequena mudança, mas é algo que traz grande impacto. Porque a gente pode ver a tamanha combinação que ela consegue fazer a partir disso dali. E isso daqui é apenas uma demonstração, meus amigos. Imaginem só... O que mais a nossa querida Kemi não vai conseguir fazer com essa pequena adição? Isso daqui é uma coisa apenas, tá? Que eles mostraram para cada um dos personagens. Deve ter muito mais coisa dentro do moveset deles ali que eles ainda não revelaram pra gente para nós descobrirmos, talvez quando o jogo sair ou de repente eles façam algum evento de Street Fighter mais para frente, pouco antes do lançamento para poder detalhá-los um pouco mais, mostrar partidas de pro players e tudo, e aí a gente consegue entender com mais detalhes como é que tá funcionando ali o panteão de golpes de cada um deles. Mas manos, todos os três com adições bastante interessantes ali no seu repertório de gameplay que vão trazer uma dinâmica muito, muito da hora pra dentro do Street Fighter 6 E isso só me deixa cada vez mais empolgado aí pela chegada do jogo Poder pegar, experimentar cada um desses personagens novos aí Que a gente não teve oportunidade de jogar com eles ainda E eu espero, cara, muito que eles ainda façam um evento para poder trazer mais detalhes desses três últimos personagens pra nós, tá? E principalmente também Marissa, Manon, DJ, JP e tal Que eles mostraram bastante coisa deles pra nós com o um trailer Eles fizeram esses pequenos vídeos aqui também mostrando particularidades de cada um desses personagens, mas a gente tá querendo muito ver, cara, lutas completas de cada um deles, para entender realmente o potencial de cada um desses lutadores, né? Agora eu quero muito saber aí a opinião de cada um de vocês, meus amigos que estão assistindo nesse exato momento, o que, que vocês acharam dessas particularidades que eles trouxeram aí pra Zangief, Lily e a nossa querida Kemi também.